Fazer um slime de Halloween também, mas de outra cor e com outra surpresa! Então, já temos aqui a nossa cola. Cola! Vamos meter as nossas duas colheres de maisena. Olha, onde é que estás? Estás a ver o Pantanas? Aqui! Estás aí! O Pantanas está aí debaixo? Não! Então quem é que está aí debaixo? E o Pantanas está aí. Que horror! De Roris. O, o patatão está de, de, de abóboras. Está nas bolas? Não, patatão de abóboras. De abóboras? O Pantanas é uma abóbora? É. Olha vem cá para cima ajudar a mãe. Não ah. queres ajudar a mãe? uma colher de gel de banho, eu hoje vou estar a fazer o vídeo sozinha porque a Kika está debaixo da mesa. Acho que ela está à procura de pantanas. Pantanas vai-lhe agarrar numa perna. colher de espuma de barbear, bem cheinha. E agora vamos meter a nossa cor. a tu pões. Tu pões, tu não estavas cá? Que é de vermelho de sangue. Não. Ajuda sangue do Halloween ah. está é sangue os vampiros vão comer o sangue daqui assim Você a cabeça da mãe? Sim. Que horror, né? mais que é para ficar bem vermelho. Vai ficar vermelho. Bem vermelho. É vermelho. É vermelho, de sangue. É vermelho. Sangue do Halloween. Vai. Como é que faz o lobo no Halloween? Uh! Não é? Sim. E depois vai arrancar cabeças e pernas, não é assim? Vamos meter o nosso borax, para dar textura, que é para a gente abrir o nosso balão mistério dos monstros e pantanas. E Vai dizer, como é que faz a pantana? Vamos meter as luvas de pantanas? Vamos meter as luvas de pantanas? Como é que são as luvas de pantanas? Brancas. São brancas, As luva de pantanas? Por favor É, eu quero Mais um bocadinho Vamos uh! Estrelas do Halloween uh! Que fixe Olha. Uh. Um bocadinho dos novos, não é? Tens que mostrará-te de teto, é de um ingrediente. Ah, é uma bela. Ah, Olha, mais, um, mais um slime do Halloween com estrelas. É. Dos nubos, não é? Olha uh! as estrelas, ó. Olha as estrelas, ó. Belas estrelas, ó. Uh! Tchau, tchau, tchau amigos. amigos Obrigado por ter assistido Não se esqueça do like Like yeah. E subscrever o nosso canal Tchau Bye.